se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria o um mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia Ele o viu e alegrou-se Os judeus disseram-lhe então Nem sequer cinquenta anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu Em verdade, em verdade vos digo Antes que Abraão existisse, eu sou Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus Mas... Ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Apenas uma breve reflexão, irmãos e irmãs. Estamos diante de uma aliança que Deus fez com Abraão, aquele que é o pai da fé. Deus é fiel E antes que Abraão pensasse em ser fiel ao plano de Deus Deus já agia com fidelidade A partir da promessa de dar a Abraão Uma terra, uma descendência Deus é sempre fiel Jesus fiel ao plano do Pai é aquele que também faz uma aliança conosco. É a nova e eterna aliança. Jesus é maior que Abraão. E esta aliança é selada com o seu sangue e tem como promessa a vida eterna. É por isso que Jesus hoje diz que aquele que ouve a sua palavra não morrerá. Isto causa... Um certo descrédito por parte dos judeus Que rejeitavam a Jesus Ao longo dessa semana nós vemos que Os corações que não aceitam o mestre Se endurecem ainda mais É a semana das dores É a semana em que Jesus Por meio do evangelho Que nos é apresentado É rejeitado Mas nós vemos que Jesus ele age com a fidelidade e a obediência indo até o fim. Hoje tentam apedrejá-lo. No entanto, ele sai ileso, porque chegará a hora do seu sacrifício. E esse apedrejamento nos lembra muito bem aquele ditado, que diz assim que só se lançam pedras em árvores que dão frutos. E as obras de Jesus estão evidentes. Ele é realmente o Filho de Deus. E é por isso que Jesus não tem o que temer. Ele é dócil ao Pai. Ele é fiel e contínuo no Seu amor por nós. Até mesmo diante de tantas recusas por parte do ser humano como nós vimos aqui. Queremos com o Senhor hoje tomar consciência de que nós fazemos parte desta nova e eterna aliança da qual nós participamos a cada vez que nós nos aproximamos da mesa da palavra e da Eucaristia e que alimentados por essas mesas sejamos fiéis também nos momentos conturbados, nos momentos quem sabe até mesmo de perseguições as mais diversas ou diante das perturbações próprias de uma vida de fé Que a fidelidade seja para nós constante Sabendo que o plano de amor Supera tudo aquilo que pode nos acontecer Porque a promessa de Deus não falha Vamos ficar em pé E vamos apresentar as nossas orações